Tá filmando já? da história da luminária bomba, é uma peça já na verdade foi uma, uma reestilização dessa peça, foi uma peça que foi criada no fim de 2011 é, na época a gente até ia colocar ela na casa cor mas depois a gente acabou mudando de ideia até porque era uma peça que é, tem uma, uma um pouco, tem uma influência um pouco interessante ela, ela realmente depois de ligada, depois de pronta Ela causa uma impressão engraçada nas pessoas é, A referência eu tirei bastante de filmes de ação que eu gosto Filmes de, de guerra, aquela história toda E aí eu decidi criar uma peça que tivesse um impacto interessante O tambor é um tambor de produto químico os tambores eu encontro em ferros velhos, esses tambores meio antigos, então ele tem alguns adesivos já próprios dele mesmo. Aí eu montei isso com um temporizador digital, quando ligado ele faz uma contagem regressiva, Tem um spot de luz na parte de baixo e tem uma lâmpada de LED em cima, depois a gente vai mostrar o resultado final. And more reliable Let's go an oscillator, such as this. The computer technology, the history of the future, rewriting, recreating the same old programs over and over and over. What was wrong with the world? First musical instrument, extremely low frequency We live in a special kind of está fazendo iluminar a luminária bomba, obviamente, e eu vou fixar o astros, um explosivo. É interessante que isso aqui nada mais é do que uma fita cassete, uma caixinha de fita cassete, que eu enrolei com plástico bolha e depois vim envelopando, enrolando com a fita marrom. Bem como naqueles filmes de ação mesmo. É, aqui. Eu vou fixar ela aqui, já temos o temporizador. E eu coloquei uma fita dupla face para segurar ela previamente. E depois vou colocar o, a fita de fixação mesmo. Por hora eu vou só colar de uma forma mais ou menos ajeitada aqui. numerados e foram peças que eram pendentes, uma luminária de teto, essa aqui eu desenvolvi uma base para ela, com, é, é, com chapa de aço inox, ainda está azulado porque tem um revestimento, uma capa plástica por cima, o interessante é que isso aqui é feito no corte a plasma, então eu mandei numa empresa que faz o um, um corte a plasma, eles coloca na máquina, faz o corte, eu fiz todo o desenho, mandei agora eu tenho isso aqui é a base, o pé dela tá com um estilo bem industrial E no, é, isso aqui é uma chapa de aço inox tá no corte de a placa Depois eu vou fixar na base E essa vai ser a base tá. da segunda peça Que está aqui do meu lado